Olha a dificuldade que a gente teve de subir até aqui, um espaço curto de altura para alcançar essa pá eólica. Imagina isso no parque eólico, você tem que ter todo o trabalho de travar o rotor lock, posicionar a pá na posição certa e fazer o acesso por corda para fazer uma inspeção. Hoje, a utilização do drone como ferramenta principal na inspeção da qualidade em aerogeradores e pás eólicas, ele vai te dar um resultado final mais rápido, mais preciso e você vai ter menos parada de máquina para deixar o seu parque eólico sempre em funcionamento. O curso de pilotagem profissional em drones, ele vai te otimizar conhecimento, vai te fazer uma imersão nova nessa tecnologia. E claro, a gente vai dar um início em 2022 um novo curso de inspeção da qualidade em aerogeradores com drone da Drone de Garagem em parceria com a IDTech. Vem para cá.